A discussão sobre o horário de trabalho e o tempo de descanso dos trabalhadores é uma discussão na qual devemos honrar o passado e projetar o futuro. Honrar o passado porque a conquista das 8 horas de trabalho, do, da semana de cinco dias e por tantos outros direitos laborais, como as férias pagas, marcou de forma indelével os séculos XIX e XX e permitiu-nos afirmar a verdade de que as pessoas não existem para nascer e depois trabalhar até morrer. Honrar esta dívida que temos para com as lutas trabalhistas dos últimos séculos passa por continuarmos nós no nosso tempo a lutar por estes direitos que tanto custaram ao que custaram. Mas esta é uma luta também que nos fala de futuro e de futuro da produtividade e da, da, da estrutura económica do nosso país. Sim, porque é possível trabalhar muito menos do que aquilo que trabalhamos em Portugal e produzir com muito mais valor acrescentado. Alguns países da União Europeia que têm, por exemplo, as mais altas taxas de trabalho em part-time são também aqueles que mais produzem por hora de trabalho. Produtividade não significa estar no trabalho muitas horas, significa em cada hora que se está no trabalho produzir valor. E portanto há um desafio em Portugal, do lado público, do lado de todos os agentes económicos, para voltar a ganhar, a ter ganhos de produtividade que já tivemos no passado e que deixámos de ter desde o início do século, sendo ultrapassados por muitos outros países da União Europeia e do continente europeu, como a Turquia. Na concertação social este diálogo não tem avançado, há um certo atavismo na forma como encaramos este problema que faz com que se considere que é sempre inoportuno avançar para as 35 horas de trabalho que já existem no público, já existem em alguns setores no privado e que se devem generalizar como forma de partilhar tempo de trabalho e de aumentar a produtividade. Mas também o aumento para 25 dias úteis de férias pagas que o livro defende nesta sua proposta e que permite reconquistar direitos que em alguns casos já tínhamos. Honrar aqueles e aquelas que tanto sacrificaram para que hoje pudéssemos gozar dos direitos de lazer, de equilíbrio com a vida familiar, de instrução, de formação, de que hoje dispomos passa por nos empenharmos também a conquistar uma economia mais produtiva, com mais alto valor acrescentado, onde menos horas no trabalho signifique mais riqueza para o país e uma economia mais avançada que a todos beneficiará.